Corre, uh, uh, competem os atletas masculinos, nas pistas 5 a 8 competem as atletas femininas. traste a se campeão de Portugal de 10 metros baixa, Eu que ocupou a segunda posição em 2013. E aí está, desde o Viana, campeão é de Portugal, de 10 momentos baixa, tempo oficioso 410974, a bater-se com o marca deste. A sensação foi boa, é, é que eu estive agora em estágio de 3 semanas em altitude e cheguei ontem, estou um pouco cansado e tive um por durante a prova que apareceram duas fases assim de repente e de repente ficou uma falta e uma, uma pessoa que conseguiu na prova toda, mas de resto foi uma boa, uma boa prova e estou a gostar do Campeonato da Europa, não é o Campeonato de Portugal. Quais é que são as expectativas para Zurique? Zurique é tentar fazer marca para a preparação olímpica, que é uma ajuda muito grande para a próxima época.